Olá, meu nome é Leandro e hoje eu estou aqui para fazer um lembro responde responder para vocês e responder uma pergunta que me perguntaram meses atrás. Como eu lido com um deficiente físico? É muito fácil essa pergunta. Existem três regras básicas para você ajudar uma pessoa com deficiência e eu utilizo muito essas três regras para ver se alguma pessoa que não é deficiente também que ajuda. A primeira regra é perguntar a pergunta mais básica de todas. Você que ajuda. Quando você faz essa pergunta, você não é invasivo, você é educado e a pessoa vai dizer se sim ou se não. Você não vai chegar e vai grudar a pessoa <risos> tentando ajudar ela, como muitas vezes aconteceu comigo. As pessoas Queriam me ajudar e já logo eu pegando o meu braço e a gente quase caía. E era terrível. E eu acho, eu prefiro que a pessoa me pergunte se eu quero ajuda. Eu acho mais mais edu, educado e menos invasivo possível. Porque você sabe que todo deficiente, ele, ele gosta de ter uma autonomia. E às vezes ele é meio orgulhoso para para pedir ajuda. A segunda regra é, é importante, é uma coisa muito importante do ser humano, que é ser altruísta, você tem que ser altruísta. Se você não sabe o que que é ser altruísta, altruísta significa ajudar, sem querer nada em troca. Se você não sabe, ajudar as pessoas, e te eleva o, o status social, então não adianta tu ajudar por que você vai ter... Mais status social, você vai ser bem visto por outras pessoas, por outras mulheres e não adianta nada ser esse tipo de pessoa, porque isso não é altruísmo. Altruísmo é ajudar sem querer nada em troca, então quando você ajuda alguém sem querer nada em troca, algo de bom volta pra você. E é a mesma coisa com um deficiente físico. Você tem que ser altruísta. E a terceira regra, bem básica mesmo, é que você dê tempo ao tempo. Ninguém nasce sabendo como lidar com um deficiente. Meus pais não nasceram sabendo como lidar comigo. Então, acho que o tempo ajudou muito eles a lidar comigo. Essa parte de ajudar, de entender minhas necessidades. Então, você convivendo com o deficiente, você vai tendo uma noção do que ele precisa, do que, que ele é capaz de fazer. E se ele precisa de ajuda, você vai saber na hora certa como ajudar. Então, não se preocupe com esse lado de... Pô, eu não vou saber ajudar um deficiente. estou convivendo com um deficiente. Eu tô convivendo com um deficiente, mas eu não sei o que fazer. De tempo ao tempo. E pergunte sempre pra ele do que, que ele precisa, se ele quer ajuda e seja altruísta, que você vai saber e muito ajudar um deficiente. Bem, era esse o meu recado de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa seu joinha aí, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações novas de vídeos novos que vão rolar. Me segue nas redes sociais. Até mais!